Confiar em pessoas erradas é um grande erro, já que elas usarão disso para se aproximar de você e, a partir das informações que coletarem sobre a sua vida, tentarão gerar um problema grave para você. Então, se deseja saber agora quais são esses cinco tipos de pessoas que você jamais deve confiar, então vamos ao que interessa. Aqueles que deixam o ego falar por si próprios, mas antes o conceito de ego para esse vídeo, deve ser compreendido como a imagem e a valorização que o indivíduo se confere, sendo considerado como a parte vaidosa do ser. Pois bem, pessoas assim passam horas e horas falando sobre si mesmas, tentando chamar atenção para suas pessoas e se vangloriando por coisas que têm. Essas adoram se engrandecer e até mesmo se auto-idolatrar por coisas puramente materiais que detêm suas posses. Além do mais, essas pessoas partem de um princípio errôneo e contrário ao que de fato é. Elas usam as pessoas e amam as coisas. Portanto, a lealdade de uma pessoa assim é facilmente comprada. Ela não será de fato uma pessoa a quem se possa considerar como amigo. E caso venha à tona, até mesmo uma questão de defender você, digamos em um tribunal como testemunha, ela será facilmente comprada. Pois é, tem pessoas que por priorizarem o materialismo e o egocentrismo de seu ser, colocam à venda até mesmo seus princípios e valores, deixando de lado quaisquer sentimentos que dignificam uma pessoa honrável. Portanto, você não deve confiar nessas pessoas, pois caso algum dia elas tenham que escolher entre você e algum objeto material, ou até mesmo alguma questão que as coloquem como primeira página nas revistas, é óbvio que elas trairão a sua confiança. Resumindo, não importa o tipo de relação que você tenha com essa pessoa, elas te trocarão por dinheiro, status ou qualquer outra coisa que as traga um benefício imediato. Pessoas que adoram falar da vida alheia, ou em outras palavras, pessoas fofoqueiras. É bem óbvio o porquê não deve confiar nesse tipo de pessoa, pois qualquer informação que confie contar a ela, ela trairá sua confiança e falará o que você disse para todo mundo que conhece, mesmo que seja em segredo ou em sussurro, ela não se importará que seja algo particular da sua vida, tampouco que seja uma informação crítica que você confiou em revelar para ela. Ela simplesmente irá pegar o que foi dito e repassar para todo mundo que conhece. E pior ainda será quando esta aumentar a história, dizendo coisas que até mesmo não aconteceu, só para poder tornar as coisas ainda mais desastrosas para você. Logo, se você convive com pessoas assim, que quando estão ao seu lado te conta coisas da vida alheia, das quais podem ser consideradas como inapropriadas, por serem informações e características inerentes ao íntimo e pessoal da vida alheia, desconfie dessa pessoa, pois se ela fofoca do seu lado, ela pode muito bem estar fofocando de você também pelas suas costas. Isso é uma das coisas que com certeza irá acontecer, pois essas pessoas são incapazes de controlar a própria língua, quando ficam sabendo de informações assim. Elas não conseguem reter as suas falas, pois esse tipo de comportamento já se tornou um vício para elas. E não pense que só porque a pessoa é a sua amiga que ela não vai contar os seus segredos para os outros. Portanto, não cometa o erro de confiar nessas pessoas, porque o motivo é evidente. Elas não conseguirão guardar segredo em hipótese alguma. Pessoas das quais a opinião pública não é boa, Pois, veja bem, se alguém anda junto ao mal-falado, por mais íntegras que sejam a totalidade de seu ser, se ficar ao lado de tais indivíduos, logo passarão a ser vistas também da mesma maneira. E não é à toa que vem daí aquele velho ditado Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Portanto, perceba, em um assunto intelectual entre o sábio e o tolo, qual será a participação do tolo, a não ser a de falar tolices, Percebe como cada indivíduo agrega aquilo que é? No entanto, me diga, o porquê ignoraria a opinião de indivíduos que já lidaram ou já conheceram tal indivíduo de má reputação e passaria assim até este ao seu lado? Enfim, é óbvio também que você não deve basear o seu julgamento em opiniões e críticas alheias, mas estas podem servir como base para que você mantenha os seus olhos bem abertos quanto a tal indivíduo pois se já ouviu muitas opiniões dizendo que fulano é preguiçoso e você vai lá e resolve aceitá-lo no seu grupo de estudos, ele muito provavelmente nada agregará às pessoas que estarão ali e te dará muitas dores de cabeça, pois o parasita sugará de seu grupo vantagens para si próprio, sem exercer a sua parte no trabalho. Logo se perceber que existem muitas pessoas falando mal, não ignore tais informações. É lógico que você deve criar o seu próprio julgamento diante da sua experiência com essa tal pessoa, mas que também deve levar em consideração antes disso as informações que já dispõe sobre ela, para compreender de antemão o que muito provavelmente pode esperar dessa tal pessoa. Pessoas sem opiniões próprias, pois por mais que essas pessoas até consigam escorrer sobre alguns assuntos com você, elas não estarão sendo elas mesmas ou falando o que de fato acham. Apenas estarão copiando e colando colocações de outros indivíduos que podem ser considerados ou não influentes nas suas áreas. Logo, perceba como você pode confiar em um tipo de pessoa que não diz com as suas próprias palavras o que acha a respeito de algo, descaracterizada de opiniões próprias e que não expressam verdadeiramente as suas ideias, se é que essas possuem, pois se a pessoa não consegue ter o seu próprio julgamento sobre algo, ela muito provavelmente adotará o julgamento alheio, sem que antes até mesmo reflita sobre o ponto de vista em que estará adotando. Assim sendo, essas pessoas são facilmente manipuláveis, o que nada as impedirá de que se um dia vier a ouvir de alguém que seja considerado como seu inimigo, coisas das quais serão ditas com a intenção de manchar a sua reputação, nada as impedirá de propagar tais mentiras e disseminar isso para outros indivíduos, sem antes mesmo de se questionar sobre o porquê daquilo ser dito, rompendo com a confiança que você tinha por ela. Portanto, são pessoas que nem mesmo possuem personalidades completamente formadas, o que, por consequente, você não consegue saber até mesmo quem será essa pessoa daqui uma semana ou um mês. E, por fim, mas que também não poderia deixar de estar aqui, pessoas invejosas, pois essas eu nem preciso gastar muitas falas para te explicar o porquê será um equívoco de confiar nela, já que os seus próprios comportamentos te darão as razões que precisa para se afastar delas. Elas tentarão minimizar qualquer objetivo e conquista que venha ter na sua vida. Estarão sempre em busca de ser melhor do que você te rebaixar em qualquer atividade que exerça e até mesmo se sentirão felizes pela sua tribulação. Para não dizer outra palavra mais pesada, bom, não há motivos que justifique confiar em uma pessoa que constantemente,